Vais morrer! Não vai, sou um simples começo. fuck Hahaha! <risos> sou o capitão! Boas pessoal! Daqui é a rica em Top para mais um Como Jogar. Hoje trago-vos o cu. O contrário e tudo. Uh, trago-vos o cu. Jogo só simples, rápido. Uh, o jogo apenas tem 15 cartas e umas moedas. Uh, o jogo é para de 2 a 6 jogadores uh, e um jogo de bluff, uh, mesmo à série. Mas vamos então lá começar. O jogo traz 15 cartas, como eu disse, 3 de cada uma destas 5 eu já vos explico cada uma primeiro temos o capitão uh, que o seu poder é poder roubar duas moedas uh, a qualquer jogador e bloqueia roubar temos o embaixador com o seu poder é poder trocar cartas uh, e também bloqueia a habilidade de roubar temos o assassino em que pagámos 3 moedas e matámos alguém. Temos o Duque, que tira 3 moedas da banca e bloqueia, um, como é que se diz, a ajuda externa, que eu já digo o que é. E depois temos, por fim, temos a Condensa, que bloqueia o assassinato. Isto são as cartas de Deku. Um. Ai. vocês estão a falhar não acho que volta nada para jogarmos precisamos de alguém e vamos buscar o nosso sui e o nosso sui está aqui pensando em é. vamos jogar e jogaremos nós três um jogo de cu eu, o sui e tu um. o objetivo do jogo é que o resto de seres o último jogador com cartas na mão. E é bastante simples. Digamos, já viram as cartas. As cartas são baralhadas E damos duas cartas a cada um Estamos prontos a jogar. Mas, vocês ainda não sabem como, não é? Digamos que eu tenho... <risos> Engraçado. Tenho 10 aceites Mas só eu que sei isto. Como as pessoas não sabem que cartas é que eu tenho, eu posso fazer bluff e fazer a habilidade de qualquer carta das 5 que viram. Ninguém sabe que tenho, quais cartas que eu tenho. Eu posso dizer que tenho qualquer uma das 5 cartas. Pronto. E basicamente isto é a simplicidade do jogo, tu podes fazer com que tenhas qualquer carta daquela lixinho. O que é que pode acontecer? As pessoas podem não acreditar em ti e podem desconfiar de ti. E é à base destes poderes confiar que, que o jogo se vai processar. Porque quem estiver errado vai perder uma carta. Imagina que vocês desconfiem de mim que tu desconfias de mim uh, e, e eu não tenho a carta que disse eu vou perder uma carta mas imaginamos que tu desconfias de mim e eu tenho mesmo a carta que disse que tinha quem vai perder uma das, das cartas é és tu e o que é que isto vai fazer? já tens a metade do caminho para perder o jogo já só tens uma carta e vais até o final do jogo continuar só com uma carta Pronto. Isto de maneira simplificada é este jogo. Mas como é que eles joga mesmo? Cada pessoa começa com duas moedas e depois no uh, jogo traz um, um pequeno auxiliado de jogo que te vai ajudar a decidir. Tenho dois lados, pode ajudar um outro. Cada pessoa vai fazer uma ação por turno e pode ser uma de oito ações. Podes e buscar o teu encâmbito, o teu salário, que é buscar uma moeda ao banco. Ninguém pode cancelar isto ou te bloquear isto. Porque o jogo também passa muito a ver as ações e bloqueios. A segunda ação que podes fazer é buscar, em vez de uma, duas moedas ao banco. Mas isto já é mais arriscado. Porque se alguém tiver o duque, ou apenas insinuar que tenha o duque, podem te bloquear imaginamos que eu vou buscar duas moedas e o Shui diz que tem Duque e que me bloqueia. O que eu posso fazer aqui? Desconfiar e, e acreditar que o Shui estava-se a fazer bluff e não tem Duque ou não desconfiar e fico com as minhas moedas bloqueadas. Se não desconfiar... Devolvo as moedas que retirei do banco ao banco e o meu torneio vai aqui. Se eu desconfiar uh, e o Shui tiver o look, eu tenho que devolver na mesma as duas moedas que retirei ao banco e perco uma carta. Se eu desconfiar e o Shui não tiver o look, eu fico com as duas moedas que fui retirar ao banco e o Shui perde uma carta. Um, a terceira ação que eu posso fazer em vez de ter ido buscar 3 é eu posso agora entrarmos na, nas fases de nas ações de carta. Por exemplo, posso ser que tenha o Duque, em vez de buscar uma ou duas, eu vou buscar 3. Só que estas ações de, de cartas estão sujeitas a bloqueios ou a desconfiar-se. Uh, por acaso esta de Duque não tem bloqueio possível. O único bloqueio possível seria Alguém desconfiar que eu tenho o Duque, uh, como vocês viram, não tenho, se podia dizer que tenho e, e as pessoas poderiam desconfiar ou não. E acontece o que aconteceu quando uh, o que vimos ao bocadinho com o Duque do Chur. Pronto. Outra ação seria eu dizer que tenho o capitão, iria roubar duas cartas a alguém. Esta sim pode ser bloqueada. E esta pode ser bloqueada por duas cartas. Se alguém sei que tenha um embaixador ou o capitão pode-me bloquear este roubo. Um, se bloquear e eu aceitar as, cartas, uh, as moedas são devolvidas ao jogador que, a quem eu tinha retirado. Se eu desconfiar e a pessoa tiver uma dessas cartas, terá que me mostrar. Uh, é uma coisa que eu não disse em todos os confios. para provar terá sempre que começar uma carta, mas se for provado que estavas a falar a verdade, não vais retirar uma nova carta do barato porque tu não perdeste a carta e, e só ficas com uma carta se, se perderes mesmo uma carta se desconfiaste erradamente ou, ou se foste desconfiado uh, acertadamente. Um, ups, imaginamos que o Xui diz que tem um capital, mostra o capitão mostra-me o capitão ok eu tenho que lhe as moedas que lhe roubei o Shui mete esta carta no centro da mesa e vai retirar uma nova carta ao barato pronto uh, outra outra carta poder de carta é o embaixador uh, a pessoa mete a carta no centro da mesa virado para baixo porque mais uma vez pode estar a fazer bluff não é obrigatório pôr o embaixador aqui para usar o embaixador, para nem se que dizer, mas como vimos, pode ser desconfiado ou não. Se não for desconfiado, essa pessoa que jogou o suposto embaixador vai retirar duas cartas do baralho e vai descartar mais uma das três cartas que tem na mão. podemos ver, a pessoa nunca pode ter mais cartas na mão que que tinha antes de jogar a carta. Digamos que e descarta para baixo. Uma das vantagens do embaixador é que já temos, ma temos mais conhecimento das cartas que estão em jogo ainda, possível, e das cartas que podem estar nas mãos dos jogadores. Porque, como viram, o Shui é a única pessoa que viu estas duas cartas. Nem eu, nem tu, vimos as cartas. Por isso, o, jogo, o Shui tem mais conhecimento do, do jogo. A outra ação é, digamos, como viram, eu tenho um assassino, imaginamos que eu tenho 4 uh, moedas, uh, posso assassinar alguém, pago 3 moedas ao banco, digo que tenho um assassino, escolho um jogador e o jogador pode desconfiar não? Se não desconfiar, uh, assassino-lhe uma carta, eu como assassino escolho aleatoriamente uma das cartas do jogador Decidi assassinar e meto-a no centro da mesa, virada para cima. Digamos que vos assassinei um duque. Digamos que eu vos assassinava e vocês diziam: Não, bloqueio, tenho a condensa. E este, esta jogada condensa-assassino é das, das duas, as duas únicas jogadas em que podes perder as duas cartas numa jogada imaginamos que eu tenho o assassino e vos tento assassinar uma carta. Vocês dizem que tenho a condensa e eu desconfio. Eu desconfio que vocês tenham a condensa. Vocês vão ter que mostrar a condensa. Se não tiverem, perdem uma carta porque mentiram e perdem a outra porque eu vos com o assassino. E saíram do jogo imediatamente. A outra é vocês desconfiarem de mim. Vocês sabem que eu tenho o assassino. Imaginamos que eu vos assassino uma carta e vocês desconfiam de mim. E eu tenho o assassino. Eu mostro o assassino. Vocês têm que perder uma carta porque desconfiaram de mim. E perder a outra porque eu vos assassinei. Estas são as duas únicas jogadas que podem... Uh, Fazer, te fazer liberar das duas cartas que tens numa só jogada. Como já vimos ações de quatro cartas e os bloqueios das próprias uh, faltamos a condensa. Condessa não tem nenhuma ação serve apenas mesmo para bloquear o assassinato. Mas se vocês virem a cont uh, contar se tirarmos a condensa mesmo tirando a condensa ficaria um 7 e disse que havia 8. Uh, a última ação para isso tinhas que ter pelo menos sete 7. 7 moedas e é assassinar alguém, é fazer um Q, como diz o jogo, um Q. Não é um Q, que é U, é um Q, que é O, U, P. Uh, uh, é pagar sete moedas e matar alguém. Isto não pode ser bloqueado. Uh, não se pode fazer nada contra nem desconfiar. Só paga 7 moedas e escolhe um jogador e uh, livra-se uma carta. Quando é alguém, seja um cubo, ou seja, um assassinato, através do assassino, a pessoa que o faz escolhe aleatoriamente das mãos uh, do outro jogador a carta. Quando é através do, de um desconfiar, algum bluff, um, é o próprio jogador que o faz, que tem que celebrar livrar que, que escolhe. Pronto. Outra regra é, se por acaso tiveres 10 ou mais moedas uh, no início do teu turno, és obrigado a fazer um cubo. Uh, não podes decidir roubar mais moedas, não podes decidir uh, ir buscar mais ao banco. Se tiveres mais de 10 moedas no início do teu turno, és obrigado a fazer um cubo e matar alguém. Pronto. O jogo acaba quando só houver um jogador com cartas na mão e esse jogador é o um vencedor. Não são um jogo que demora, pode demorar 3 a uh, 20 minutos. Normalmente, há jogos muito rápidos, pode ter sorte, uh, e há jogos que demoram mais um bocadinho. Mas nunca devem demorar mais de, de 20 minutos. Um jogo, se por alguma razão foram usadas todas as cartas. Baralho: As cartas andam do centro da mesa e são baralhadas e criam um novo baralho. Pode acontecer isto. Acho que é impossível, quase impossível, é impossível acabarem as moedas, como podemos ver. Se, obrigado a, uh, se tivesse 10 moedas ou mais, é obrigado a fazer um cupo e por isso vais sempre sendo as moedas. Uh, este foi um dos primeiros jogos que eu comprei por ser muito simples, muito rápido e dá para jogar no início em casa com o meu irmão só os dois dava para jogar para o café jogar com os amigos uh, neste momento é um jogo uh, pequeno que não jogo tanto já de, jogo mais alguns jogos que já vimos neste canal e mais alguns que queremos ver mas continua a ser um, um jogo muito bom e que eu gosto bastante por ser pequeno ser de me ser de bluff, gosto muito de jogos de bluff e com agendas secretas, uh, como já vos disse e aconselho-vos uh, a comprar, porque dá para jogar em qualquer lado. É um jogo muito divertido e é um bom jogo para introduzir pessoas aos jogos de tabuleiro. Uh, mais uma vez, espero que tenham gostado. Uh, gostei muito de jogar convosco mais uma vez. Uh, isto, este canal é pequeno e, e está no início. Está a ser muito divertido jogar estes jogos convosco e mostrares estes vídeos. Eu estou a gostar. Se tu tiveres a gostar também, deixa o teu like. Eu ia gostar bastante. Qualquer pergunta, faz nos comentários. E se quiseres, carrega no nosso sininho para receber as notificações dos novos vídeos e partilha com os teus amigos. E mostra os os Jogos de Tabuleiro. Divulga. Ajuda-nos a divulgar os Jogos de Tabuleiro. Ficamos por aqui. Obrigado. E até a próxima. Adeus.